todos. Meu nome é Selene, acho que alguns já me conhecem? O Evangelho de hoje é os superiores e os inferiores, tentando buscar trazer isso para o nosso ambiente de trabalho. Mas antes eu convido a todos para fecharem os olhos, inspirarem e expirarem algumas vezes, buscando conectar-se com o aqui. E com agora, deixando se levar por esse ambiente sereno, calmo, depois dessa tempestade, deixando se envolver por essa música e pela tranquilidade que nos cerca nesse momento. Assim, vamos cumprimentando o nosso anjo de guarda. Esse nosso amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos incluindo nos diferentes momentos Vamos cumprimentar também o mentor desta casa e todos os trabalhadores que se colocaram a postos para que pudéssemos ter esse ambiente sereno e tranquilo. Um abraço fraterno nesse nosso anjo de guarda, nesse nosso amigo querido, para que possamos então colocar em nossa mente a figura de Maria, nossa Mãe. Maria que nos envolve com seu manto azul de amor e de proteção. Maria, essa Mãe abenegrada, que nos carrega no colo, que está sempre a nos proteger e nos invitar. Coloquemos agora em nossa mente a figura de Jesus. Nos deixemos levar por seu olhar sereno e tranquilo, nos deixemos levar por seu amor, para que assim possamos nos dirigir ao Pai da vida, que nos deu a oportunidade de estarmos encarnados nesta família que estamos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 não tem que Desculpa. Desculpa. <risos> uh, então, como eu falei no início, né? o tema é os superiores e os inferiores, é o um item 9 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, capítulo 17. Muito bem. Acho que todos nós que estamos aqui, né, a gente vive num ambiente de trabalho. Quando eu falo trabalho, eu me refiro às funções, sejam elas remuneradas ou não, por exemplo, quando a gente está de casa, que está lá em casa, desenvolvendo o seu trabalho, cuidando para que quando a família chega, esteja tudo em ordem, a casa esteja organizada, esteja comida, ajudando o filho na escola e toda aquela um monte de coisa que uma dona de casa faz e mesmo quando às vezes ela acumula função, né? na grande maioria das vezes ela acumula função, ela tem um outro trabalho que lhe dá o sustento, enfim, todos nós uh, vivemos nesse clima de trabalho, vamos dizer assim, e todos nós estamos ou como superiores ou como inferiores. A ideia que ele nos traz aqui, de superiores e inferiores, não é a ideia do que pode mais e do que pode menos. Não é uma ideia, vamos dizer assim, mas é a ideia da questão da própria organização do ambiente de trabalho. Vamos pensar na escola, que é onde eu estou há tanto tempo. Lá na escola tem diferentes funções, desde o controlador de acesso até o diretor. E cada um, o que, que o diretor precisa ali? Ele, ele precisa coordenar tudo aquilo para que se tenha um ensino de qualidade. Né? Então cada um ali dentro lá da escola tem a sua função a desempenhar, que permitirá que se tenha uma boa uma, uma educação entregue à população, uh, vamos dizer assim, uma educação de excelência. Uh, é essa a ideia. Como eu disse na escola, é uma questão de organização. Se a gente for olhar nas empresas, tudo é uma questão de organização. No momento, nós estamos na função, vamos dizer assim, de comandar, e, Em no outro momento, na função de ser comandado. O capítulo, o item desse capítulo, nos vem fazer, fazer com que nós possamos refletir sobre como a gente desempenha essas funções seja como como vou usar a palavra comando aí bem entre aspas né ou uh, obedecer vamos dizer assim né então como que ele a ideia é a gente refletir um pouquinho se como dono de casa e como que ele coloca aqui a questão o que será que é esse comandar é a questão de ter a autoridade mas a gente não pode confundir ter autoridade com ser autoritário. Ter autoridade é a gente conhecer, dominar determinado assunto, então a gente fala com propriedade, a gente fala com autoridade. Se, se eu estudo muito, por exemplo, a questão da alfabetização, posso falar que eu tenho autoridade em falar com um, estratégias de alfabetização porque eu estudei. Uh, e ser autoritário Quando a gente não tem essa autoridade E a gente uh, Busca Através De outros domínios né, uh, Para obter, vamos dizer assim A autoridade né, sobre, a, sobre a situação Ou seja, né, vamos pensar uh, Às vezes como, como pais a gente, uh, Como que a gente Trabalha essa questão da autoridade né? Eu como pai, como mãe, eu tenho a, vamos dizer assim, a, ob a obrigação, a responsabilidade de estar formando os meus filhos. De como que eu estou formando isso? Né? Esses meus filhos? Usando a minha autoridade de pai, a minha postura de pessoa que tem uma maior experiência e sabe sentar e conversar. Ou eu estou usando isso... De forma autoritária, com autoritarismo, dizendo assim: eu sou o seu pai, me obedeça, ponto final. Eu sou eu que ponho o dinheiro aqui na casa, todo mundo me obedece. Uh, então, existe essa diferença. A gente pode também pensar, quando a gente lê aqui essa questão do superior e inferior, né? eu estou fazendo esse, esse viés para o ambiente do trabalho, mas a gente pode pensar na casa da gente também. Como que a gente trabalha essa questão uh, de, da autoridade. Então, o que, que ele fala? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que as ache dela investida. Uh, não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Como ele fala na sequência, né? eu vou ler alguns excertos, depois vocês podem refletir melhor em casa, no capítulo inteiro, o item inteiro. Assim como a riqueza, a autoridade é um empréstimo que Deus faz para a gente na encarnação que a gente Tá nesse momento e vai depender de como a gente uh, trabalha isso que é o que ele vai colocar aqui. Então, ó, ele não está, se hoje eu estou numa posição de chefe de alguém, ou se eu, uh, não significa que Deus me deu isso para mim como uma forma de, como ele diz aqui, para eu aprender a mandar, como... como para se obter o prazer de mandar. Pelo contrário, para eu conseguir colocar em prática os ensinamentos de Jesus e tudo mais que está no Evangelho. Aí ele fala, Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nem uma e nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe abraça. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova quando entende e a retira quando julga conveniente. Às vezes eu estou ocupando essa posição hoje disse assim, chefe de alguma coisa, né? uh, para como com prova mesmo. Porque no passado eu estive na mesma posição, não soube usar, então eu volto com a possibilidade de consertar. O Divaldo dá um exemplo assim: que tinha um vereador na, numa cidade uh, reclamando né, que ele estava querendo fazer as coisas para a cidade, mas os vereadores mais antigos, que estavam há muito tempo, impediam que ele conseguisse fazer as mudanças para o bem da cidade como ele queria. Joana de Ângeles explica que esse mesmo vereador, no passado, também havia sido vereador. Só que ele era assim como esse grupo que estava impedindo, ele estava na, na posição de também prejudicar o desenvolvimento da cidade. Como ele veio? Ele veio tendo esse, essa autoridade, esse poder, como uma forma de ajudar a cidade a crescer e como uma forma de, vamos dizer assim, consertar o mal que ele havia feito, uh, colocando esse mal também, entre aspas, no passado. Então, uh, às vezes, quando e por isso é uma coisa passageira, que eu não vou ficar para sempre. Né? Uh, então, às vezes na escola a gente fala, no momento eu estou diretor, eu estou coordenador, porque na verdade eu sou professor. Então, uh, o estar, uh, é interessante a gente usar essa ideia do Star chefe, porque não que eu seja, porque ah, na final das contas, ninguém manda em ninguém, né? Um, e muitas vezes, a gente um, utiliza esse, esse poder de uma forma que prejudica o outro, então, o que vai acontecer? numa uma próxima existência, eu posso estar voltando nessa mesma posição e consertar esse mal, vamos dizer, que eu fiz. Aí ele continua, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde o do Senhor sobre o seu servo, até o do soberano sobre o seu povo, não deve duvidar que tem almas a seu cargo. Vamos pensar, eu como dona de casa tenho um ajudante lá que vai me ajudar uma vez na semana para fazer a faxina. Se eu analisar, eu tenho uma autoridade sobre ela. A maneira como eu a trato, né, vai também da maneira como eu como eu enxergo vida, né, uh, como eu entendo os ensinamentos de do Cristo. Como eu, eu, eu, eu que que a gente aprende aqui, né? Uh, aqui na, na, na igreja, no, uh, no culto, a gente aprende que a gente precisa fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. Eu preciso tratar o outro da forma que eu gostaria de ser tratado, entre as muitas coisas que a gente aprende. Então, será que como? Como que eu venho tratando, por exemplo, essa faxineira? como que eu venho tratando, o, se eu, por exemplo, se eu sou, sou diretor de escola, se eu sou uh, uma executiva, se eu sou uma, uh, tenho um cargo político, como que eu estou tratando essas pessoas? Uh, evidentemente que nós, né, as pessoas, nós que conhecemos a doutrina, sabemos que o Espiritismo nos ensina que se Hoje o outro nos obedece, os, os outros nos obedecem, talvez uh, já lhe tenha dado ordens. Hoje eu, tô, eu tenho subordinados, eu, esse subordinado pode ter dado ordem para mim, né? uh, ou poderão dar-lhes mais tarde e que então será tratado conforme os haja tratado quando sobre eles exercer autoridade. E uma, um outro aspecto, né? como ele coloca aqui, assim como em né, uma outra passagem uh, ele nos fala que, uh, que uh, Deus nos vai pedir contas de quem é rico, né? quem tem emprestado a riqueza, o que está fazendo com aquilo, a mesma coisa ele nos vai fazer diante da autoridade, então ele coloca assim, Uh, Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez fiz forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. Então, a ideia é a gente pensar um pouquinho, como, como eu estou usando esse poder temporário que Deus me proporcionou? A gente tem que lembrar que às vezes a gente sobe no saltinho, né? E não enxerga quem está... Lá embaixo. Então, o que, isso é resultado do quê? Do nosso orgulho falando muito uh, mais alto, né? A nossa vaidade em querer uh, mandar, né? Seja aquele que também, como eu falei, ninguém manda em ninguém. Uh, a gente aprende, nós aprendemos todos juntos nessa, uh, nessa vida. Aí depois. Vem falar sobre aqueles que obedecem. Então, hoje eu estou numa posição de subordinada. Então, como eu sou como subordinada? Eu sou aquela pessoa que consegue ouvir o que o outro, está, o meu chefe, está falando e colocar em prática aquilo no meu ambiente de trabalho de forma que eu promova o desenvolvimento lá da minha empresa, da escola, da casa onde eu estou trabalhando porque muitas vezes também nós como subordinados, o que a gente faz? Assim como o superior sobe no saltinho e não enxerga ali embaixo, nós nos deixamos muitas vezes corroer pela inveja e pelo orgulho, colocando defeito no que o outro faz e, muitas vezes, uh, querendo minar o serviço. Então, por quê? Porque a gente tem inveja de gostaria de estar naquele lugar. Só que, no momento, nós não estamos. Nós não estamos e o que eu tenho que procurar fazer? O melhor que eu souber fazer dentro daquilo uh, que me foi colocado. Aí, ele coloca o seguinte... Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência, ainda mais imperiosamente, lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal, uh, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de, um, de uns não justificam as de outro Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofrer sem os outros. Então, vejam, como eu já havia dito anteriormente. Então, hoje, se eu, se eu não estou numa posição que me, me causa sofrimento, eu preciso pensar o que será que eu fiz para estar passando por isso. O ambiente de trabalho, né, muitas vezes, né, para algumas pessoas, acaba se tornando um lugar de tristeza, de sofrimento. Muitas vezes porque ele não tem essa consciência né? e outras vezes porque uh, ele está fazendo alguma coisa que ele não gosta. Então, às vezes você está numa função que aquilo não é o que você queria, ou você tem a coragem de buscar uma outra coisa ou você resolve uh, seguir nesse, uh, nesse caminho uh, mas buscando compreender e buscando uh, encontrar os melhores caminhos para acabar com esse sofrimento, né? Mas, muitas vezes, ele é resultado exatamente que a gente não consegue controlar a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa inveja, né? Que, às vezes, a inveja pode parecer uma, uma palavra um tanto quanto feia, né? Mas uh, a gente precisa pensar se a gente não é invejoso não é isso que está fazendo Porque às vezes a gente fala assim Ah, mas se fosse eu, faria tal coisa Mas no momento não é você No momento não é você que escapar Você está nessa outra função E é nessa outra função Que você precisa dar o melhor de você E mais para frente ele coloca assim O Espiritismo ensina a resignar-se Como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como queria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento das suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinando, determinado Redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita o um sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Então fica a, a, a reflexão para a gente uh, pensar... Nesse sentido, né? dentro da função que hoje eu estou uh, desempenhando, seja superior ou seja inferior dentro dessa, dessa explanação que me tem nos traz, do Evangelho, como eu estou agindo? tenho deixado o meu orgulho, a minha, todos os, os, os, os aspectos negativos de orgulho, a inveja, a vaidade, a corpidez, Uh, fazer com que eu seja um possível ao desenvolvimento do bem do meu trabalho, do bem comum ao, ao qual o meu trabalho se destina? Porque às vezes a gente fala que o chefe precisa ter empatia, mas a gente não tem empatia para o meu chefe. Né? Às vezes a gente, quando eu falo chefe, uma pessoa que esteja acima, porque às vezes a palavra empatia está bastante em mão. Né? Mas, será que se eu estivesse neste lugar, eu estaria fazendo isso ou, às vezes, eu estaria fazendo pior? Então, a gente buscar fazer essa reflexão e um, buscar melhorar aquilo que é necessário. E, evidentemente, que agradecer, né? Agradecer o fato de a gente ter um trabalho. Uh, não sei se vocês assistiram ao Fantástico, que assistiu é né? nas reportagens da Globo. Do domingo foi no domingo, apareceu na segunda-feira, porque acho que eu vi no, no jornal local, a, a, o que eles fizeram a, a quantidade de pessoas uh, com a pandemia, que acabou indo morar na rua, com as barracas, tem o trabalho que o padre lá, que esqueci o nome dele, uh, faz lá em São Paulo, como que ele chama mesmo? O padre Lancelotti uh, faz em São Paulo, com essa população de rua. E uma uma das famílias que foi entrevistada, que ela dizia? Que ela não ia só pedir, então ela estava vendendo lá as coisas no sinal. Uh, e voltou. Onde que ela voltava? Para a barraca, ela não tinha uma casa para voltar, mas o que ela queria fazer? Trabalhar, porque ela achava que o caminho é o trabalho. Né? Uh, então, por isso mesmo que a gente tem que agradecer o fato de ter uma casa para voltar, que agora com essa chuva que deu, a gente estava abrigado em casa, uh, e pelo fato da gente ter um trabalho, ter um lar, então, o um agradecimento né? que, uh, que faz com que as coisas melhorem cada vez mais na vida da gente e a gente compreenda o, a, a, a, o que a gente veio nesse, nesse planeta. Vou só ler um, um, um trechinho aqui, né vocês sabem que eu gosto bastante desse livro aqui, Vivendo o Evangelho, e nesse item aí, autoridade e obediência, ele fala assim, se você exige do outro em razão da autoridade que lhe é conferida, obriga-se igualmente a exigir de si mesmo, exige, exige serviço, seja operoso, exige destreza, seja hábil também. A minha mãe sempre falava assim, você tem que aprender a fazer para você saber Uh, a minha mãe falava, você saber mandar senão você não vai saber nunca então uh, você, a gente da mesma forma que eu estou querendo que ele faça tal coisa às vezes eu tenho que ter a paciência de esperar no tempo dele ele fazer a coisa que eu pedi mas eu tenho que saber como faz também até para ajudá-lo né? exige retidão seja honesto, exige, exige disciplina seja assíduo, exige parceria, seja solidário exige ordem, seja correto, é, exige, exige destreza, seja capaz, exige respeito, seja cortês, exige decisão, seja resoluto. Quem manda tem a obrigação de obedecer às regras que dita, a fim de que seu exemplo seja ensinamento e estímulo ao suba, subalterno que a providência divina lhe confiou, de modo que, agindo assim exercerá a autoridade e será obediente ao preceito de Jesus, segundo o qual cada um deve fazer ao próximo o que gostaria que o próximo me fizesse. Então, se eu falo na escola que não pode mais o celular, eu também não posso usar. Se eu falo na escola que tem que dar de forma, eu também tenho que ir, porque eu também não sou diferente dos meus alunos, não sou diferente das outras pessoas nesse Aspecto. Sou diferente, porque eu posso ter um pouco mais de conhecimento. Mas, na, na situação ali, eu estou também numa mão dupla que um ensina e o outro aprende, outro aprende e o outro ensina. E assim a gente pode levar para a vida da gente. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. A partir uh, da, de sábado que vem, a gente vai começar aqui na casa ou a escola de pares. né? Então, quem tiver filho, quem tiver neto, sobrinho quiser participar, a gente está aberto ao, a, a todos, né? A partir das 9 horas, nesse sábado, o próximo, primeiro sábado de fevereiro, certo? E agora, então, podemos fechar os nossos olhos para a gente fazer o nosso exercício de doação e de entrega nesse mundo. Vamos imaginar uma luz brilhante da nossa cor preferida. E vamos levar essa luz brilhante, carregada de compreensão, de amor, de bons sentimentos, para o local no qual nós trabalhamos. Seja a nossa casa, seja o local externo de trabalho. Vamos levar essa luz a cada um dos pontinhos que lá temos e fazendo com que esse ambiente se torne um ambiente de amor, um ambiente de trabalho, pautado na não-violência, pautado na empatia e, acima de tudo, pautado no amor de Jesus. Vamos espalhar muito essa luz, iluminar todos os cantos e, principalmente, iluminar as pessoas que lá estão ou que lá chegarão a Para que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Vamos levar essa luz aos nossos governantes que neste momento são a autoridade do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, dos, dos diferentes países do mundo. Que eles possam refletir e tratar a população de forma que se possa uh, ter a justiça e ter a equidade nos atos e nas ações. Garantindo a todos, sem exceção, o direito à saúde, à moradia, ao trabalho. Vamos trazer essa luz para esse ambiente... E iluminar a todos que aqui vieram buscar um lendivo, um amparo para a sua dor. E aqueles que aqui vieram para aprender também um pouco mais. E que essa luz também possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, de forma que possamos refletir sobre a nossa postura. Enquanto autoridade, enquanto subordinado. E assim, agradecemos imensamente essa oportunidade e que possamos seguir esta semana buscando a reflexão e, a, e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Olha, eu me lembrei de uma coisa agora no final, não sei se vocês já assistiram, que faz a gente refletir bastante, né? Aquele filme Não Olhe Para Cima, que está na, na Netflix. Uh, Para a gente refletir um pouquinho né, sobre essa questão do superior e inferior. E também, acho que a gente consegue fazer uma ligação de como as autoridades, uh, algumas delas pelo menos, Trataram a questão da. Trataram e tratam a questão da, da pandemia. É um filme que vale a pena para a gente refletir. Então, muito obrigada, uma ótima semana. E um ótimo ano para nós todos, né? O primeiro evangélico que eu estou fazendo aqui no ano novo.